Oi pessoal, vamos falar agora sobre como avisar um casal de amigos que o filhinho deles está apresentando sinais e sintomas de um possível transtorno do espectro autista ou de alguns atrasos que é importante eles irem buscar ajuda. Super difícil, mas uma situação cada vez mais comum. E vai ser cada vez mais comum ainda, porque o número de casos de crianças com autismo ou com atrasos no desenvolvimento está aumentando muito, exponencialmente, em todo mundo. Hoje a gente tem um caso para cada 54 crianças, mas esse número vem aumentando a cada pesquisa estatística. É muito difícil quando a gente vê filhos de amigos que estão com atrasos. E a gente tem que falar a verdade é importante que a gente trabalhe com a verdade o tempo todo entre os relacionamentos mas principalmente quando a gente está falando de cérebro de crianças porque enquanto as crianças são pequenininhas a gente consegue infelizmente negar muitos dos sintomas os pais conseguem sempre olhar por outro ângulo mais positivo eu entendo os pais agora que eu tenho filho eu consigo ver por um outro Lado. E o quanto a gente acha os nossos filhos incríveis e maravilhosos. Eu falo isso porque eu senti na pele esses dias que eu estava em casa com meu marido, com o Rodrigo, que vocês conhecem. E a gente estava observando o nosso filho, Theo, que na época estava com seis meses de idade e que ele começou a fazer forcinha para fazer cocô. E eu achei, eu estou tão apaixonada, né? a gente é tão apaixonado pelos nossos filhos. E ele começou a fazer aquela força e eu achando o máximo tudo que ele faz. E eu falei para o Rodrigo, Rodrigo, olha que lindo, como nosso filho é inteligente, como nosso filho é esperto, ele já está fazendo cocô sozinho, fazendo força para fazer cocô sozinho. Ele é muito demais. E na hora, assim que eu terminei de falar isso, eu me dei conta e falei para o Rodrigo, nossa, mas pensando melhor, 100% das pessoas que estão vivas no mundo conseguem fazer cocô sozinhos, né? E conseguem fazer cocô de alguma maneira, porque senão elas não estariam vivas. E aí eu me dei conta do quanto nós pais vemos coisas e vemos... Coisas que as crianças fazem e que certo, certamente são muito legais, mas que a gente tende a olhar com um olhar um pouco exagerado, olhar um pouco mais como uh, especiais, né? E, então crianças que têm atrasos não tem só atrasos, elas também conseguem fazer coisas que são legais, que são as coisas às quais os pais se apegam. Então é muito comum os pais falarem enquanto eles são espertos e inteligentes, mexem nos eletrônicos, conseguem se virar sozinhos. Mas quando a gente fala de atrasos, eles falam, ah, mas em casa ele faz. Ah não, não, isso ele só faz na tua frente. Não, não, em casa ele consegue fazer isso de outro jeito. Não, ele já fez sim algumas vezes na vida. Só que quando a gente fala de atrasos no desenvolvimento, a gente não está falando de uma criança que é incapaz de olhar nos olhos, de interagir, de brincar. A gente está falando de uma criança que é capaz, mas que faz um pouco menos do que devia para a idade. Então a melhor estratégia é você se realmente sentar com o casal que você conhece e dizer, olha, eu tenho estudado sobre desenvolvimento infantil e o João, ele faz muitas coisas, de fato ele é muito esperto, mas eu acho que tem outras coisas que ele faz menos do que ele devia para a idade. Eu acho ele lindo, maravilhoso esperto, mas talvez ele se beneficiasse se a gente cuidasse dessas outras áreas, porque pode ser que esses atrasos se acumulem e que ele tenha prejuízos depois na escola e até em outras áreas do desenvolvimento por não estar tá desenvolvendo isso. Ao invés da gente ficar esperando ver se uma hora não acontece um desenvolvimento magicamente, você não quer ajuda para procurar uma equipe especializada? Vamos fazer uma avaliação? Vamos tentar conversar com profissionais para ver se a gente não consegue dicas de como estimular essas outras áreas? Assistam o canal da Maíra Gaiato, ela fala muito sobre desenvolvimento infantil, ela é neurocientista, psicóloga da infância, talvez te ajude e sempre falar a verdade, mas dizer, porque assim você já planta uma sementinha, mesmo que os pais neguem naquele primeiro momento, você já colocou ali uma ideia para eles pensarem a respeito. E pais que receberam esse vídeo de alguém que quer dizer alguma coisa pra vocês, eu sei como mãe que é muito dolorido, é muito angustiante quando alguém vê algum defeito no nosso filho. A gente tem um filho com uma idealização, aquela coisa mais linda, perfeita e maravilhosa, né? Mas eu entendo vocês, quando alguém fala alguma coisa, isso dói profundamente. Mil vezes melhor vocês falarem de mim do que falarem do meu filho. Então eu entendo como mãe que isso é super difícil, mas mesmo que a sua criança tenha um desenvolvimento típico, ela pode ter algumas áreas que mereçam atenção e ajuda. O Theo a gente coloca para fazer avaliações desde que ele nasceu, só que eu tenho facilidade de ter muitos colegas profissionais maravilhosos de altíssimo nível, então o Theo desde quando ele tinha dois meses de idade eu já liguei para Marcela Físio e falei Marcela ele tá com alguma alteração ele não dorme ele tá com alguma alteração sensorial por favor me ajuda aqui e a Marcela de fato identificou um refluxo oculto identificou algumas questões ali de desenvolvimento outra questão que nós fizemos foi quando ele não tava rolando e se virando que nós ligamos para Thais que, que é uma TO e pedimos para ela vir aqui fazer uma avaliação e ela deu algumas dicas e nosso filho Melhorou. E nós também o tempo todo falamos com as fonos, com os nossos colegas psiquiatras, o tempo todo pedindo avaliações. Nossas colegas psicólogas infantis, nossas colegas neurocientistas que estão olhando ele o tempo todo. E tá tudo bem. Eu sei que ele tem algumas coisas que são diferentes das outras crianças, mas é preciso ver e agir para conseguir corrigir. Mesmo que seja um desenvolvimento típico, dá para estimular e dá para não deixar esse atraso se acumular. Isso é o mais importante. O quanto antes a gente intervir, melhor. E em todas essas questões que nós identificamos, por exemplo, na questão do sono, que o Teodoro tem dificuldade para dormir, tem alterações no sono, tem ali alguns sintomas de transtorno do sono, nós fizemos tantos estudos, tantos estudos, tantas revisões, que nós fizemos um tratado de sono da infância e de técnicas técnicas para estimular o comportamento infantil relacionado aí à higiene do sono e tudo mais. O importante é agir logo, porque quanto antes a gente consegue fazer pequenos ajustes e intervenções, a gente consegue mais resultados. Se você acompanha os nossos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando vídeos novos saem. E você assim fica sempre por dentro das atualizações do que tem de melhor para a sua criança. Um beijo e até o próximo vídeo vídeo. Tchau, tchau!